falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga, eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida ah, ah, é, ah, é, ah, é, ah, Você sabe que você vai perder da ah, ah, é, ah, batida ah, Eu conto ah, da ah, E agora eu apareço você Só um bagulho você tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso nos outros Não te serve de inspiração Você vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que é para você. Tipo de MC que só fica puto Com o progresso dos outros A bela me tá não! Eu só falei que não agrega nada.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 Que matava inocente. Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as 30 do meu peito. Pente. Ele é brabo, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo. Zoando você porque é desnecessário. Por isso você vem achando que é bom. Com essas suas ideias é zoando minha lata. Meu parceiro, o peito tá comigo. Suas rimas você não tira, ela da tiara. Então, pega o peito que gato. se faz a rima louca na gruta de peito gato. Tá fudido que hoje é sopa.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 já que a minha fé tá de palmas, de Só rima rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso eu consigo no movimento Falando vida pesada E infelizmente tu nunca causasse a força do teu pensamento Mano, eu prossigo, sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, fechar e improviso E com a minha fé grande eu aprendi a mover bom canha Ô, oh, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mandando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 Percebe que seu to tá jogando no Minecraft. Ah, não é isso, não, meu mano. Adiante, tá cheio de quadradinho. Que a conexão com o funk Não é Esse era o melhor, a situação. Daqui eu parto pro funk e encosta no meu pier. Encosta no meu pião, que eu tô na situação. Um salve pra Zona Sul, que é o um passinho do Magrão. Ah, é. Que é só for é SP. E siga que o rima longe não vai dar pra você. O vazio do Rio de Janeiro, meu irmão, enquanto eu faço rap da viela Tia vou mandando pra do menor da favela O Rio de Janeiro é um brilho, meu parceiro sem se esconde Eu tô beijando o ombro, que o recalque passa longe Porque que eu me sinto em casa, que eu me e deixo um salve pra dar Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto pé Pra todo que é entendeu eu vou fazer beijar meu pé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 Aí já que na casa com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 Insignificante que nem a fase que você fica falando. Chão!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 Pra mim que eu vou ficar com dano baixaria e patas farias É rubinho na esquina tem É a toda esquina tem por isso que eu faço hip hop, mano, por aqui todo o um show Afinal de contas, em toda esquina vai rolar os um apovinhos Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow Quando eu gosto hip hop por aqui meu mano Olha na moral, você suota tá com calor Olha na qualquer esquina Que se encontra o meu flow Mas vendo baratinho que o spike é cabelo Sem maldade tá ligado que eu vou te bater não. E agora meu parceiro você nunca que existe